meu companheiro, meu amigo e meu candidato, Jorge Nós temos uma história interessante. O Jorge, eu conheci ele aqui no sindicato, quando eu ainda não era presidente do sindicato, mas era é, fazia parte da suplência né, da diretoria. E a gente atuava nas, dentro das fábricas. Então eu sempre deparava com o Jorge aqui, a gente batia uns papos e aí fomos vendo os nossos ideais se pareciam, né? As nossas lutas, a vontade de defender o trabalhador e isso fazer a representação na sociedade. É, o doutor Jorge sempre foi uma pessoa muito ativa, sempre foi uma pessoa que que lutou pelo, pelos trabalhadores há muitos anos já está nessa, nessa luta e sobre a Esmar foi foi a... da falência, né? Teve a falência, que não tinha mais condições de dívidas e dívidas. Então teve a falência e, e então foi, foi uma briga ferrada mesmo, ferrenha. Olha, o doutor Jorge teve uma participação muito importante nesse, nesse trâmite da Smart né? A ESMAR nós passamos por dificuldades. E o Dr. Jorge, junto com o sindicato, teve um trabalho muito importante para surgir a nova SMAR. A, a A Smar, ela sempre foi uma empresa em excelência em desenvolvimento. Então, em termos de tecnologia, a empresa sempre foi de vanguarda, né? Há algo especial nisso, né? Há algo a se valorizar. E por que, que uma empresa que consegue ser a primeira em tecnologia entram em tantas dificuldades econômicas tendo que ir para um processo de recuperação judicial. Né? Então é um caso a se estudar. E a empresa entrou nesse processo de recuperação, mas eu acho que a Marquesmar ela é reconhecida por todos os setores, há um apreço por, por essa tecnologia. E as forças da sociedade se uniram em torno da Marksmar, não deixando a marquesmar se perder, né? em particular o Dr. Jorge e o sindicato tiveram um papel muito importante na sobrevivência da empresa. O que Jorge conseguiu nos colocar é de que seria possível é, trocar a administração da empresa e colocar os trabalhadores, tentar pelo menos colocar os trabalhadores para gerir porque o que a gente sabe disso é que uma falência quando ela vem ela, ela detona os trabalhadores você fica anos e anos e anos ali tentando receber os seus direitos aí é isso quando consegue receber né e o da teve essa essa ideia que deu certo nós conseguimos destituir os donos da empresa né? nós conseguimos nomear através dos credores uma junta de trabalhadores para gerir a empresa e tentar viabilizar ela para os trabalhadores. Que o nosso projeto agora é que esses trabalhadores virem acionistas dessa empresa. Comecei nas MAR em 2005, entrei como operador de máquinas, né? E no decorrer do tempo aí eu alternei entre algumas outras funções, sempre dentro da fábrica, né? Trocando de máquinas, melhorando um pouco aqui, um pouco ali e nesse, nesse tempo, de ao longo de 12 anos aí de empresa, né, é, sempre trabalhei na fábrica, sempre fui funcionário da fábrica, chão de fábrica mesmo, até um momento que houve o um afastamento né, dos, dos antigos gestores e houve uma assembleia para nomear esse comitê gestor, nós fomos buscando solução e dentro desse plano conseguimos construir que o quê? A empresa é viável desde que ela passe por uma reestruturação. Só que a empresa é viável? É viável. Só que como é que nós vamos pagar os funcionários? Veio a ideia do Dr. Jorge, paga com a empresa. na empresa em forma de pagamento, né? Vê o que consegue mais tirar, calcula-se o valor da empresa, distribui ela em forma de cotas. Tivemos aí a... Atuação do Dr. Jorge como idealizador e também como mediador nesse processo todo. Idealizador porque ele vislumbrou que a empresa poderia continuar né, sendo é, dirigida por funcionários. Se hoje a Smart está de pé, Graças ao sindicato, o doutor Jorge, que teve um trabalho muito eficiente com nós, trabalhadores. Doutor Jorge, com luta, com, com dedicação, né, nos orientando, falando que é possível, né, é, numa recuperação judicial, eu acredito que seja inédito essa situação. E o Dr Jorge foi o mediador disso tudo. Teve momentos de estresse e ele foi o mediador das várias partes, né. Tanto o governo, o poder público, o funcionário, o sindicato né? e, e a direção da empresa. Todo mundo sentou junto né? e a gente viabilizou a manutenção desse patrimônio tecnológico brasileiro. Então é, é um bem social que foi preservado. Foi muito importante para todos nós. E, e a gente precisa de uma pessoa dessa lá, no, como deputado federal, que nos represente. É isso que nós estamos precisando. E eu tenho certeza que a hora que a gente precisar de um deputado, ele vai estar tá perto da gente. É isso que nós precisamos, pessoa confiável, que a gente possa dar o voto e ficar tranquilo, que, ele vai, que nós vamos ser muito bem representados. É isso que eu tenho a dizer do Dr. Jorge. Sim, tem palavras para definir uma pessoa, né? a pessoa do Dr. Jorge, um cara totalmente coletivo, que pensa na maioria, que fala pelo bem de todos, que não, você vê não tem interesse próprio, uma pessoa coletiva. Eu presenciei cenas aí de, cara, ele tirado dele para fazer, para ajudar pessoas que estavam com dificuldade, né? Você fala, como é que faz isso? É... É uma pessoa sensacional, não tenho o que falar. Sempre foi um guerreiro. Eu costumo falar isso, ele sempre foi um guerreiro de peito aberto mesmo. Eu vejo que nós estamos no caminho certo. Né? Depois desse massacre que nós sofremos, nesses últimos anos, agora o pior já passou, companheiros. Agora você não um espaço enorme para construir uma via combativa, uma via de transformação profunda do país, mais profunda do que nós já fizemos, mais profundo.